E aí galera, meu nome é Joel. Eu fiquei um tempo sem fazer videoaulas, porque eu tô sem tempo para isso. Mas, quando surge um tempinho, eu faço sobre algo que me interessa. Como eu fiz sobre a videoaula de dados, eu vou fazer agora essa. E um dia, quando eu tiver mais tempo livre, eu vou dar continuidade à série de videoaulas de iniciante avançado. Nessa videoaula de hoje, eu vou mostrar como fazer... É uma mira laser, bem naquele estilo Resident Evil 4, né? A câmera eu já mostrei como faz, só que a mira, ela tem alguns segredinhos simples que eu vou mostrar nesse vídeo aqui e vai ser bem interessante. Primeiramente vamos setar a cena aqui, vamos colocar um cenáriozinho básico, é... colocar um plano escalonado ups, escalonado em 20 temos aqui um plano em escala de 20 né? vamos renomear aqui os blocos de dados vou colocar aqui ground nossa malha vou colocar ground também Adicionar um material também em Ground. É, vamos mover esse chão para outra camada. Vou adicionar aqui um cubo, nomear para box nossa malha também adicionar outro material Vou chamar ele de box também Vou botar uma cor de madeira aqui e colocar o tipo de física box também isso aqui serão caixas do cenário só para nossa mira laser acertar então é, elas também vão outra camada ela né depois a gente duplica faz alguma coisa legal é... nós vamos pegar a nossa câmera vou dar alt r alt g resetar tudo né é rodar no eixo x em 90 graus ela fica apontando pra frente e girar no eixo z girar não mover no eixo z 2 metros, estou segurando o control aqui, não, 15 um metro e meio, que é a altura 170 metro e que é a altura média de, das pessoas, né? É... Bom, aqui nós vamos adicionar agora um plano, e esse plano eu vou tornar ele uma pistolinha, bem simples, né? Deixa eu ver... precisamos ficar visão de lado, ry 90 graus, s.1, s.5, move para cá, E Y. Ok. E aqui move 5 centímetros. Ok. E. Extrusão no eixo X. Estou fazendo aqui. Sem explicar nada. Porque eu suponho que você já vai ter um modelo de arma e tal. Você quer ver apenas como faz a mira laser. Então. E. Vamos colocar aqui a o centro da arma na aqui né Ok, temos uma arma, vou adicionar aqui um outro material Vai se chamar Weapon Podia ser gun né Vou deixar ele pretinho Vou oh, chiti, que renomeia uma a malha e o objeto. É Tudo weapon. Eu vou mover essa arma aqui para a câmera. Vou colocar que ela numa posição aqui que fique como se tivesse uma visão de primeira pessoa, assim tal. Dá uma olhadinha aqui. GY, GX, GZ, GZ, acho que tá bom, GX, que ok. É... aqui. A nossa arma, nós vamos definir a nossa câmera como pai da nossa arma. Então, seleciona a arma, seleciona a câmera, CTRL-P, set parent to. Ok, aqui na nossa arma, aba objeto, temos aqui a câmera como nosso pai. Né? Precisamos de mais dois objetos na cena, que é o laser e a pontinha do laser. Aquela que, que mostra que você está com o alvo em mira, né? Primeiramente, vamos adicionar aqui um cilindro. Três vértices. Vai ficar assim, né? É raio de ponto 01, que seria um centímetro. Temos aqui, né? E profundidade, um metro importante essa profundidade é um metro mais tarde eu explico por porquê. É, bom tá aqui pronto o nosso nosso cilindro é, agora eu vou entrar no modo de edição e vou deixar assim ó eu vou mudar a malha para cima de forma que a origem do nosso cilindro esteja em uma das pontas da malha aqui ó aí nosso cilindro se estende daquela origem para cá e eu vou girar ele de forma que ele se adeque aqui à direção da, da arma no caso né é, eu vou pegar aqui nosso nossas transformações aqui do a partir do cursor 3D e vou girar em 90 graus que okay, agora ela está em direção é, se direcionando aqui na mesma direção da arma. OK. Eu vou adicionar, vou trocar os nomes aqui das dos data blocks, é, chama só laser. Nossa malha, vamos criar um material. Chama laser. Ele vai ser shadeless, que ele não reage à iluminação da cena, né? Cor vermelha vivo, sim. E vamos ativar aqui a transparência. Modo e transparency e alpha.5, tá bom? Vamos ver como fica aqui. Ó. Uma a transparência assim bem levezinha assim, como se fosse uma luz mesmo, né? É... por último, vou deixar aqui o modo de física desativado. Aliás, todos os objetos da cena é, com física desativada Sem colisão Sem colisão E por último Precisamos daquela Bolinha da ponta do, do laser né? Vamos adicionar aqui Uma esfera UV Essa bolinha Não precisa ter muito detalhe né? Vamos colocar aqui um, Oito segmentos Seis anéis Raio 0.05 5 centímetros é o suficiente, né? Modo Smooth desativa a física material. Vamos usar o mesmo do laser, né? Aqui, ok. Agora vamos posicionar esses objetos extras aqui é, com a nossa pistolinha, aqui né? É, primeiramente, eu vou colocar a ponta do laser. Na ponta, aqui né? Aqui é a origem do laser e aqui é a, o, a, o final dele né? É, selecionar os dois, pegar uma visão aqui, mover para cá. Parece agora que o laser está saindo da arma. Por último, a relação de parentesco desses dois objetos aqui com a arma. Vamos colocar... Selecionamos os dois. Agora a arma. Ctrl-P. Set parent to object. Agora a arma se move. ele eles se movem junto com a arma. E... A arma se move junto com a câmera. Esse é o nosso setup básico da arma laser. Câmera, arma, laser, ponta do laser. É, agora vamos só setar um cenário aqui básico. Esse cenário vai ser só para mostrar a reação do laser. Temos aqui Alt D. Alt D. Ok. É, na nossa câmera, agora vamos trabalhar a lógica, né? Na nossa câmera, a primeira coisa de tudo, que é o principal e mais fácil, Vamos adicionar um sensor mouse, movement e atuador mouse, look, já fica na, ele já fica na configuração padrão para se utilizar em uma câmera, então não vamos alterar nada além da sensibilidade. Agora podemos olhar ao redor. Ver o nosso cenário e tal. É só isso, nós não vamos andar pela cena aqui. Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar mais longo ainda. Não que seja muito trabalho, mas... Ok. Qual é o nosso objetivo aqui? Nós queremos que o nosso laser é, se estenda até o ponto de colisão com o alvo. Por exemplo, aquela caixa ali. E a nossa bolinha do laser demonstre que é, o laser está colidindo com a caixa. Ou seja, a bolinha fique também no ponto de colisão do laser com a caixa. Para isso, nós vamos nos utilizar de Python. E é algo bem simples, na verdade. Vou adicionar aqui um. ativar todos os estados. No próximo estado aqui da câmera, eu vou adicionar um controlador Python, modo módulo. E no nosso laser aqui, importante saber disso, nós vamos adicionar um sensor ray na direção Y positivo. Por que Y positivo? Na nossa posição local aqui, o Y positivo do nosso laser é essa direção. É a direção em que ele está apontando, né? Então, o ray vai ser é, lançado a partir do Y positivo. Numa distância de 50 metros. Você pode usar a distância que você quiser. Vou usar 50 metros. Sem propriedade nenhuma, sem X-ray. somente isso e selecionar a câmera e gruda aqui esse ray o ray do, do laser no controlador python da câmera ok agora nós precisamos de um script python eu vou abrir uma nova janelinha aqui Cadê o editor de texto ativa todos os modos aqui esse script vai chamar mira, né? Eu vou adicionar aqui o ponto de entrada do controlador. Vai ser o nome do script, ponto, nome da função. Main. Vou colocar uma inicialização aqui do script, seria on é igual a cont.Owner sensors é igual a ray, que é igual a cont.sensors ray, objects, é laser é igual a on um ponto children recursive laser laser point é igual a on um ponto children recursive laser point Aliás, desse laser point, parece que eu não nomeei essa pontinha do laser aqui. Cadê? Ela tá com o nome laser. O laser tá com o nome laser. E a pontinha do laser não tá com o nome aqui. Eu vou copiar aqui o nome laser point, nomear o objeto, nomear a malha. Ok, agora temos o laser point, que é esse aqui. Bom explicação básica dessa parte aqui, importa o, o módulo do, B, do BGE, definição de função, nome da função, controlador, primeiro argumento é o controlador a qual reside, no caso aqui é esse controlador aqui né, que está chamando essa função, on que é o objeto dono do controlador, no caso é a câmera, é o dono do controlador, Objeto dono do controlador. É, sensores. Nossa, nossos sensores. Temos o sensor Ray, que é o sensor Ray da lista de sensores conectados ao controlador. Que é esse controlador aqui, o Ray. Sensor Ray. Nossos objetos. Temos o objeto laser. Nosso laserzinho. É, que é o objeto laser da lista de Lista recursiva de filhos do objeto dono do controlador. Isso é, é uma lista de todos os filhos da câmera. E nós pegamos o objeto laser a partir dessa lista aqui. Por isso a importância de é, você utilizar parents aqui. Dá pra você pegar a lista de objetos na cena e tal. Mas não é muito válido quando você começa a fazer um projeto mais... É, elaborado porque aí começam a ficar muitos objetos na cena e os, os objetos não tem nenhuma relação é, de parentesco às vezes você altera o nome do objeto na cena ficam objetos com nomes diferentes, aí fica difícil encontrar o objeto assim pela lista de objetos na cena então fica mais fácil você definir parentescos e pegar os objetos a partir do objeto pai de todos da lista de, de objetos filhos desse objeto pai. Laserpoint, mesma coisa. Pega o objeto laserpoint da lista de lista de filhos da câmera. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui precisar de duas condições, basicamente. Que é a condição de quando o raio detectar, o Ray detectar é, algum obstáculo e quando ele não detectar algum obstáculo. Então precisaremos das condições aqui. A condição mais fácil aqui de se escrever é essa de quando o raio não estiver ativo. Aliás, eu esqueci de mostrar uma coisa aqui do raio, do Ray, que precisa ativar o Pulse Mode para ele rodar a cada quadro do jogo. Senão ele só roda uma vez quando ele detecta o objeto, outra vez quando ele deixa de detectar e assim por diante. Não é o que queremos, queremos que rode a cada instante. Aqui nós precisamos de que, quando o ray não for positivo, isso é, quando ele não detectar um objeto, desta forma, quando ele estiver assim mirando para o nada, para o céu ou para nenhum objeto em específico, nós queremos o quê? Que o nosso laser fique num tamanho bem grande tipo, para se perder no horizonte. E a nossa bolinha de mira desapareça, porque não vai ter nada mirando nela, né? Quando o nosso ray não detectar nada. É, Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso laser point, pegar a, a bandeira de visibilidade dele, visible, é igual a false. Dessa forma ele não é visível. Vemos que ele desapareceu, né? Perceba uma coisa. O laser, ele não desaparece. Ele está mirando para o nada, só que ele não desaparece. Então, se nós colocarmos aqui um sensor always, significa que esse script aqui, vai rodar inicialmente ou eu tô falando porcaria aqui já que tá ativado o pulse mode mas seja como for eu vou deixar aqui um sensor always aqui sem pulse mode nem nada bom aqui você vai ver já a parte da mágica aqui desse dessa aula que é quando quando o raio não detectar nada o tamanho do nosso laser.localScale1, um. o 1 um significa o eixo Y, isso é, o eixo Y local, desta forma, significando que é o tamanho local, né? dessa forma assim, ó, que ele vai escalonar o objeto dessa forma. laserlocalscale scale y é igual a ray.range. O que é esse ray.range? É esse valor aqui. É a distância que o ray está lançando se lançando, né? Na prática, vemos que nosso laser ficou do tamanho do tamanho do da, do alcance do ray. Ou seja, nós perdemos no horizonte, assim, o nosso laser e tal. Isso é o básico do de quando o ray não for positivo. Agora, quando ele for positivo, primeiramente, da mesma forma que colocamos na primeira linha aqui, o laser point vai ser invisível, agora nós colocamos que o nosso laser point é igual a visível, isso é laserpoint.visible ponto visible é igual a true. E agora a mágica de tudo, que é fazer com que o nosso laser fique do tamanho, fique, é, alcance exatamente a posição em que ele está batendo. Como fazer isso? Pegamos nosso laser ponto localScale y é igual a laser ponto get distance to ponto position. O que isso significa? Que a escala no eixo y do laser é igual à distância do laser até a posição que o raio acertou. O que é essa distância que o raio acertou? Por exemplo, se o raio está a 5 metros, o raio está. O ray está sendo lançado do nosso laser. Da origem do nosso laser. Até a nossa caixa aqui. E ela está a 5 metros. E o nosso laser tem 1 um metro. Perceba que nós fizemos ele com 1 um metro. É, temos essa distância, um, temos nessa distância um multiplicador pelo tamanho da, da escala do nosso laser. Isso é, se o nosso laser tem 1 um metro e a nossa caixa está a uma distância de 5 metros, 5 vezes 1 um é igual a 5, né, logicamente, e o nosso laser vai ficar do tamanho de 5 metros. É, aqui um exemplo mais claro. Vou mostrar aqui a nossa nosso cenário, Vou mostrar como está funcionando isso aqui. Ó. Perceba que o laser ele não está ultrapassando o chão, assim como a, a a ponta do laser está ali, né? A gente vai consertar isso já, já. o laser está com a escala exatamente igual à distância que ele está do seu ponto de colisão, isso é, o chão, nesse caso aqui, né? Ou seja, ele nunca vai atravessar e sempre vai ficar exatamente colidindo com o chão. Quase finalizando, nós precisamos que a nossa pontinha do laser, o nosso laser point, é, fique exatamente também na posição do ray hit position. Aqui nós vamos precisar de laser point.wordposition é igual a é, ray.hit position. Que teremos aqui a nossa bolinha. Fica exatamente na posição onde o, o Ray está acertando, né? Perceba que tem um, um bug aqui, que é quando você move o mouse, o computador pro, é, processa né, o, o script. E nesse meio tempo, a bolinha entra dentro do, do chão, dentro das da colisão, assim do objeto que foi colidido e tal, é, dá para consertar isso? Dá. Aqui, quando você seta a posição é, global do laser point, logo após você seta a posição local dele. Laser point local position Y é importante saber disso. Que nós só vamos é, alterar a posição do laser point no eixo Y. É, vamos colocar aqui menos igual a zero ponto um. Percebo. Perceba agora como está funcionando isso. É... Ele atravessa assim o chão com mais dificuldade. Você pode aumentar a, a distância ali no eixo Y dele. De forma que ele não atravesse de forma nenhuma. Coloquei o ponto 2 ali. Perceba que agora é... dificilmente ele atravessa. A não ser se você move muito rápido o mouse. É, perceba que em contrapartida... Olha o que acontece quando você altera... A posição local dele. É, ele fica distante da posição real de onde ele está batendo. né? Olha, o nosso laser está batendo no local exato. Só que a nossa pontinha do laser está, tipo, acima dele. Quando você está na visão de primeira pessoa ou terceira pessoa, você não vai perceber. Então você pode corrigir esse bug dessa forma. Que não tem problema nenhum. Afinal, só é o jogador que vai ver esse erro aqui. Caso você fizer de outro tipo de câmera, vai ser um problema resolver esse bug dessa forma. Porém, eu não vou abordar de como resolver de outras formas. Até porque eu não consigo pensar em outra <risos> no momento. Porém, perceba que. Aqui é como deveria ser, idealmente, né? Aqui é com o bug resolvido. E funciona muito bem né, para a visão de primeira pessoa, né? E terceira também. Bom basicamente essa é a nossa mira laser como pode ver está funcionando direitinho está você pode definir lá na propriedade do ray para detectar somente objetos com determinada propriedade para aí você deixar mais bem mais específico assim como só a sua mira laser funciona então, é... acredito que seja isso se você achou a videoaula, videoaula útil ou tem alguma dúvida, é, curta e comente aí que eu vou é, responder na medida do possível aí, que conhecimento a gente compartilha, não fica só pra gente, né? Bom, valeu e falou!